Birthday, birthday Everyone can't wait, can't wait Don't you think I'm in a day? Three, six, five Today's your birthday, birthday Gonna have more, more, more cake In this to celebrate Friends for life Get up, get up, get out of the for This is a party when I'm green, when I'm fur Do what you want, every turn is okay Cause it's your birthday, cause it's your birthday Oh, oh, oh, oh. it's your birthday It's your birthday It's your birthday I'm ready to together I'm ready to start the feather It's the best one ever Get up, get all I'm done for This is the party where I'm it for Do what you all, everything's okay Cause it's a birthday, cause it's a birthday oh. Oh. It's a birthday You ain't gonna be the MC Don't wanna marry my, it's your birthday It's the best done ever. Oh, Get up, get up, get up, I'm a dumb fool This is a party and I'm bringing in for her Do I do it, everything's okay Cause it's your birthday, cause it's your birthday Get up, get up, get up, I'm a dumb fool This is party and I'm bringing in for her Do it, do it, everything's okay Chove to good day, chove to good day. a não adampo. Tizinho do party. You <laughs> want, everything's okay. Encerra com Nônia. Chove to good day. Ah! Misericórdia! Meu Deus! Cala é. <risos> a boca! Ai, gente, o que é isso? Tava horrível, né, gente? Esse microfone. Deve ter espantado todo mundo da live. É o Samuel e o John BC. Então, essa só foi pra. Essa música aí só foi pra. Porque, né? No começo não tem ninguém na live, entendeu? Só foi pra chamar o pessoal, mas eu acho que espantou todo mundo. Oi, eu sou o Canã. Nossa tripulação irá travar o império. Você acha que tem o que é preciso pra se juntar a nós? Ó, barbudo, ó. Ele tem uma barba aqui, ó, então tem alguma coisa aqui Faça uma missão por cada membro da, da população goste Depois podemos falar mais tá ah, eu já fiz as missões na minha outra conta Então eu já sei bem como é que é Isso aqui anda é pra primeiro... Oi ah, <risos> ah, ela, acho que é a menina Oi, meu nome é Sabine Quer me ajudar a redecorar? Atira uma bola de neve para pintar um símbolo rebelde sobre esses nojentos poster imperiais. Tá bom, Sabinho, eu farei isso. Vou tirar aqui. Errei, que ótimo. Vixe, ninguém apareceu, viu? Acho que eu já vou. Eu já vou. Ainda bem que ninguém apareceu, que eu já vou só fazer essas missões aqui E já vou fechar Porque eu não tô com vontade de gravar vídeo, entendeu gente? Mas o começo dessa bosta dessa live eu vou ter que cortar no vídeo Pra então, vocês coisas fazer isso aqui, ó Bom, quando eu cheguei nessa festa eu disse Uou! e agora eu tô de novo, uau É a mesma coisa meu Deus, querido, Kirito tá aqui, meu Deus, querido. Kirito. Cadê a Suna? Meu Deus, não acerta esse diabo! Tem gente, me azotei, me desculpa, me azotei muito. Aqui também. tipo que eu tô errando, gente. Como é possível alguém errar um bagulho desse? Com essa mira? Ó, oh, com essa mira, ó oh, oh. Em tudo para dar certo Eu só vou gravar dia 26, tá gente? Dia, dia 26 eu quero ver vocês todos aqui Ninguém apareceu na live, meu Deus do céu, eu tô em decadência. Deixa eu fazer logo essa missão aqui pra terminar. E ninguém merece, né? Ninguém merece. Oh, Oi, Eu sou Reza! Reza! Eu sei é o que é ter de se provar pra atriporação. Traga de volta a fruta que o Império roubou. E falarei bem de você Ok, vamos começar por aqui pelo pra, Pela praia do farol Você tem que coletar esses vegetais Que também aqui não faz o menor sentido ter, né? Não combina com esse lugar Que então, no centro também tem No centro tem vários, mas é só um Demora da peça pra carregar. Não sei se tem dois. Sai, menina da frente! A menina tá ali cantando, gente? Tá uma loucura isso. Acho que... Na floresta eu também tenho. E aí, você já aproveita pra ver todas as salas que tá enfeitada. Oxi. Ah, era só até aqui. Agora eu vou vindo à festa. Isso aqui não, não tinha, não. Comprei todas as missões para desbloquear um sabre de luz. Ganhe todos os prêmios ano com outros membros da força Isso aqui embaixo não tinha não, era diferente no meu É minha outra conta Então gente, essa não foi a live Parabéns por me estragar a live cantando a música Eu tô gostando demais, dá pra fazer vários vídeos Várias coisas Eduardo ali tá reclamando, gente. A vida não é justa, Eduardo. Mas é isso aí, gente. Então essa foi a festa e as duas primeiras missões, que legal. Alguém quer dizer alguma coisa pra mim antes de eu sair? Não, né? Dá então, um tchau desse live, gente. Eu já sou muito triste, cansado, alguém me ajuda. Meu Deus, para de gravar isso.